Fala, fala galerinha! E aí, pessoal! Eu sou o Norberto Caramba. e esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente trouxe pra vocês o quê? Um book, um haul e sorteio. A gente chegou ao quê? Gente, 100 vídeos. Cem. vídeos cem. Oh my god! Tana, tana, tana, tana, tana. Quem diria que a gente chegaria aqui? É, só né? posta um, posta dois, Nove de repente meses posta 100. Tem vezes de canal. Foi rápido. É um filho que nasce. Então a gente chegou aos 100 vídeos. E não tem é melhor porque comemorar com o quê? Com sorteio. Né, gente? Que coisa maravilhosa! Para isso a gente fez o que? A gente pegou livros que a gente tinha na nossa estante que a gente olhava e dizia não sei se vou te ler. Nossa, Li, esse livro é muito bom. As outras pessoas merecem ler. E a gente resolveu juntar todos eles para fazer um sorteio. E como é que vai funcionar esse sorteio, Norby? E como é que vai funcionar, Carol? Vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai colocar aqui embaixo no box de descrição um link com o um formulário que vocês vão ter que preencher para participar do sorteio como requisito. E além disso, você devem estar inscritos no nosso canal pra gente né, ter noção de quem está participando e de quem está acompanhando a gente. A gente não vai fazer ah, precisa seguir no Twitter, não precisa. Assim, Quem quiser seguir, segue. Mas tem porém. A gente vai fazer esse sorteio quando a gente chegar em 3 mil inscritos. Uhum. Ou seja, se você compartilhar mais rápido vai chegar o sorteio, né? Sim, e vai ser maravilhoso mais rápido. Vai Vamos morar juntos. <risos> Vamos falar os livros agora que é o que interessa, não é mesmo? Vamos lá. O primeiro livro que a gente vai mostrar aqui, ó, Clube da Luta, da Thali. Esse livro aqui vão ser sorteados dois exemplares, um meu e um de Norby. Inclusive, já vou deixar um detalhe que todos os meus livros, eles têm meu nome. Mas aí a pessoa desconsidera um pouquinho. <risos> é bom que você fica com aquela lembrança. É né? uma coisa particular. É, exatamente. Da mesma maneira, vão ser dois exemplares de As Gêmeas do Gelo, que foi considerado um dos melhores livros de 2015. Lembrando que os meus livros também têm o meu nome, alguns deles. Então, né, vamos ficar juntinho aí pra <risos> O próximo livro vai ser fama de Tilly Inquebrável Inquebrado de Cami Garcia, o primeiro livro da série A Legião. O substituto de David Nicholas. Os Sete Crimes de Roma de Guillaume Prevost. Caçadora de Tempestades de Jennifer Bosworth. E por último, eu não tô com L físico aqui, mas eu vou deixar a capinha aqui. Nunca vai embora com a Matoso. Então, como vocês puderam perceber e contar, a gente vai sortear 10 livros maravilhosos para os nossos inscritos mais maravilhosos ainda, para que todo mundo tenha mais chance de participar, né? Ou seja, totalizando serão 10 ganhadores diferentes para os 10 livros. Então é isso aí, pessoal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos para que a gente possa fazer esse sorteio uhum. e para ajudar a gente né, a chegar à nossa meta o mais rápido possível, uhum. é claro. Deixa seu like, não esqueça de ver o formulário de inscrição aqui no box de descrição, seguir a gente em todas as redes sociais, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e acompanhar a gente no que vem por aí. Valeu! Valeu. Fala, fala galerinha! E aí, eu sou o Aberto e esse é mais um elefante literário e hoje a gente veio trazer para vocês o quê? Um, a gente vai trazer o quê? Um haul. É um hal e sorteio e O Ok. Aham, uhum, eu soltei. Ok. Pra okay. tá fazer não? Peraí. É. Tá. Então, cuidei.